E que hoje aqui é uma conquista de todos, de todo o povo brasileiro, mas notadamente aqueles que defendem que nós possamos ter através das rádios comunitárias um instrumento de informação verdadeira, um instrumento de diálogo. Agora, a partir da conclusão desses dois PNOs, nós teremos rádio comunitária em todos os 5.570, aproximadamente, municípios brasileiros. São 1.264 novos municípios, né, que somados a mais 138 que já existiam rádios comunitárias, mas que tinham manifestação de interesse aqui, nós estamos fazendo um PNO para 1.392 novos municípios. O que é muito marcante é nós também termos agora a possibilidade de atender as comunidades tradicionais. Né, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, assentados, enfim, comunidades que estavam desprovidas de um instrumento de comunicação que pudesse é, fazer como meio de divulgação de suas ações, como meio de reivindicação dos seus participantes. Enfim, nós temos aí a, a certeza de que esse PNO vem ao encontro de tudo que nós queremos e dar voz a essas comunidades.